Piazada, pesada. calma, calma, tô muito acelerado Então, eu tava vendo aquela live do Jake, ele tá pedindo conta de Roblox em tudo Eu não jogo Roblox, ele tá pedindo Discord, tentando, tá assim, eu tô, eu tô mandando o Discord pra ele, Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar o vídeo do Rickroll lá Mano, ele citou meu nome, eu não sei se o nick é no Discord Cara. O Raichu sabe o não consigo te adicionar, mano. Ah, peraí. Uhum. Nossa, esqueci que eu tô com o bagulho. O negócio era não deixar ninguém te adicionar, que é um negócio que dá pra habilitar no Discord. Eu fui desabilitar. Cara. Aí! Nossa! Não apareceu. Ele nem tem a respiração dessa tá? Mandando a descarte dele. Nossa, a foto dele. Espião. Nossa, eu vou conseguir. Você tem a respiração do seu amigo? No Mandei. Foda-se. <risos> <nem fuder. risos> oh, Valeu. É de, desculpa. Eu dei Ricky Roll no Dicbutin. <risos>